Fala aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos e hoje eu vim trazer esse vídeo para agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal e hoje conseguimos atingir um marco de um pouco mais de 10 mil inscritos. Eu sou muito grato a todos vocês e espero poder estar ajudando a todos com as dicas que eu trago, estratégias, informações e tudo mais referente ao mundo de aplicativos. E como forma de agradecimento a todos vocês, hoje estou oficializando o grupo para os motoristas de aplicativos que querem ser acima da média. E se você quiser fazer parte desse grupo, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do vídeo, ao qual vocês vão me mandar a foto do perfil do seu aplicativo, que nem eu vou colocar aqui na tela um exemplo básico, ao qual vocês vão me mandar nesse número que eu vou colocar aqui na abaixo na descrição e assim que eu verificar que você realmente é um motorista de aplicativo Aí eu vou te adicionar no grupo do, do WhatsApp, para não ficar aquela bagunça, né? Porque uma coisa que faz com que muitos motoristas percam dinheiro, se desmotivem e tudo mais, são de ficar entrando em vários tipos de grupos e esses grupos não acrescentam em nada. Você entra no grupo, você só vê pessoas reclamando, pessoas que não sabem trabalhar, que ficam desmotivando os outros. E nesse grupo eu vou fazer o máximo possível para que esse tipo de pessoas não façam parte. Então se você é um tipo de motorista que só reclama, não mande nada não nada nesse número que eu vou colocar aqui na descrição, deixa só para os motoristas que querem ser acima da média, beleza? Porque uma coisa que eu aprendi até mesmo com um amigo meu, que ele tem um canal aqui no Youtube que ele se chama Marlon e eu sempre pego algumas dicas dele e uma coisa que eu sempre coloquei dentro de mim depois de ter assistido um vídeo dele é que nós somos a média das pessoas ao qual a gente convive ou seja, se nós convivemos próximo de motoristas que só reclamam, motoristas que não sabem trabalhar, motoristas que ficam só desmotivando nos grupos e tudo mais, a gente vai acabar sendo uma pessoa que só reclama e vai seguir o mesmo barco. Você estando no meio de pessoas que querem vencer, que são pessoas de sucesso, pessoas que sabem trabalhar, pessoas que não reclamam, você vai ver como seu dia vai render mais e você vai ganhar muito mais dinheiro trabalhando com os aplicativos. E novamente, eu agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para a gente continuar crescendo, para que essa comunidade de motoristas acima da média continue crescendo. Ah, em breve eu vou fazer um sorteio aqui no canal, ao qual eu vou converter uma parte da receita que estou recebendo aqui nos vídeos para comprar alguns brindes para vocês que são inscritos no meu canal, que vão ser praticamente os mesmos acessórios top que eu tenho aqui dentro do carro. Como bolsa, como bolsa térmica, arrumador, organizador de acessórios. Esses, esses negocinhos que eu tenho aqui, essas capinhas onde você coloca essas mensagens, quer ver? Ó. Ai, peraí só um minutinho. Aqui, ó. ó. Você é um passageiro cinco estrelas e tudo mais. Eu tenho vários aqui, quer ver? Ó. Eu tenho um book aqui, ó. Tem vários tipos de... Tem vários tipos de cartãozinhos aqui, ó, primavera. É bacana esses cartãozinhos, viu? Os passageiros se sentem muito felizes quando entram dentro do carro e vejam esses tipos de acessórios, esses cuidados que o motorista está dando. E queira ou não, esses cuidados acabam se tornando em receita para você que é motorista. Porque você precisando prestando um bom atendimento sendo motorista acima da média você vai ter uma, um alto índice de receber gorjetas a mais ao finalizar algum tipo de corrida nos aplicativos. Infelizmente, eu não posso fazer um sorteio referente à sorte aqui no YouTube. Portanto, em uma live eu posso fazer algum tipo de fazer algum tipo de malabarismo aqui para poder distribuir esses brindes para vocês. Que a minha intenção não é viver somente de YouTube. Também sou motorista, trabalho todos os dias e eu quero converter a parte dessa receita para vocês que estão fazendo com que esse canal seja acima da média, beleza? Espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele like nesse vídeo, compartilha com todos os seus amigos e se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve e ativa o sininho para não perder o dia que eu vou fazer esses sorteios, o dia que eu vou fazer esse tipo de premiação para você que é inscrito aqui do canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, falou, tchau! Ah, só um minutinho, esse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é para vocês mandarem no WhatsApp a foto do perfil do motorista, pode ser de Uber ou 99, tanto faz, é só para dá uma diversificada para não entrar pessoas que não fazem parte desse mundo de motoristas, beleza? Bom, é só isso, muito obrigado, até a próxima, falou, tchau!